Depois que ele me adicionou, a gente começou a conversar, entre aspas. E eu mandei uns negócio aleatório pra ele, e ele não respondeu. Então eu comecei a falar inglês, e a gente começou a conversar. Tu tá aí? Aí eu disse em inglês. Me dê uma mão, eu prometo não contar a ninguém. E ele disse, você realmente quer saber sobre esse caso? Sim. Bruce Smith era apenas um garoto normal de 14 anos que vivia em Wisconsin. Eu tenho uma amiga que mora em Wisconsin. Sabe lá a cidadezinha do Slender, então? Ok, e o que mais? Você é um todinho de outra dimensão? Outra coisa, você pode vir de chamada? Todos os seus colegas ou viviam como uma. Todos os seus. Porra! Todos os seus colegas ou viviam apenas como um aluno normal. Mas em 17 de outubro de 2017, ele foi preso pelo assassinato de uma garota de sua classe. E que garota é essa? É a morgana 84? Me responda! A música é Apenas Uma Memória Ardente foi tocada por. Pera. A música: apenas uma memória ardente foi tocada por ele antes de cometer o tal ato. Alto? Meu Deus, tal ato. Mas que garota é essa? Megan Flat. Para com isso, mano. Você é um tudinho de outra dimensão? Me responde rápido. Sim. Qual o seu nome? Responde rápido. Eu sou Bruce Smith. A gente pode ir 2993335. 299 -3335. Iniciou uma chamada que durou 3 minutos. You are a shoot, right? Hello? <laughs> <laughs> <laughs> no <laughs> Depois dessa mensagem, a gente ficou um dia sem conversar, entre aspas. Mas enfim, talvez no próximo episódio eu conto o que mais rolou entre a nossa conversa. Mas enfim, vamos para as curiosidades e descobertas gente, entre a gravação do vídeo passado e entre a gravação desse vídeo. Vamos começar. Nessa semana, eu e meus pais fomos passear por aí pela cidade, até que eu disse... Mãe, eu quero seja membro de um canal. Ele disse, mas que canal? Aí eu disse, é o canal do Tardim. Tá bom. Quando a gente chegou em casa, a minha mãe assinou seja membro pra mim. E você não vai acreditar no que tinha lá na, na, na aba de assinatura. Absolutamente nada referente ao Enigma. Mentira, eu só achei uma referência, que é essa daqui. Tá. Eu acho que se eu pisar ali, eu vou ativar eles. Ah, eu acho que é. Você vai testar. Eu sou muito curioso. Só que essa voz não tem nada a ver com a voz da Morgana. O que tem a ver com a voz da Morgana é nessa parte. Depois eu encontrei um playground de baiano e decidi desfrutar, me divertir um pouco. E eu descobri que baiano não sabe jogar sinuca. <risos>